E aí, galera! Beleza? De nada com vocês. Com mais um vídeo, estamos aqui. E dá um ligo, mano. Caraca! Bom, é o seguinte, cara. Eu tô fazendo esse vídeo aqui. É uma comparação aí do... Do Xbox 360. É... Com o PC, certo? Mas o porquê... É, no título tá Playstation 5. Cara, eu confesso pra vocês... E eu tô meio boiando, velho. E eu achei que a Rockstar tinha disponibilizado apenas o GTA Online no PlayStation 5. Mas depois eu fui ver. E tem a campanha também, né? Você tem que pagar 50 reais. E aí você consegue jogar a campanha também no, no, no PlayStation 5. E eu tava olhando aqui o online, né, mano? Pra ver como é que tava o jogo. Realmente tá bem mais bonito que você jogar no PS4. Até porque os 60 frames faz bastante diferença. A gente já tava com o Cross e estava lá discutindo, falando que tem pessoas que não conseguem é, diferenciar, né? O 30 FPS pro 60 FPS. Eu, cara, eu vejo uma diferença gigantesca. Como vocês estão vendo essa diferença é, nesse, nessa comparação aí do 360 pro PC... Eu digo pra vocês, eu achei até estranho o cara não fazer essa comparação, provavelmente ele vai fazer mais pra frente. A gente faz o um vídeo ali comparando o Xbox 360 com. Deve ter vídeo aí, mas eu gosto sempre de ver desse canal aqui. Xbox 360, com o PlayStation 4, ou PlayStation 3, né? Ou Xbox é... One, né? Não tem tanta assim, diferença. E o Playstation 5 e o PC, fazendo essa comparação, provavelmente ele tá produzindo esse vídeo aí A gente traz aqui Mas cara, eu confesso pra vocês que não tá assim, não tá Como tá essa versão aí do PC é, com mod, mano No PC não tem como, cara Você pode ter um PC é, bem forte, vai ter mod que vai deixar o jogo muito mais realista graficamente Vai elevar a... os gráficos do game ao extremo. Já vi muitos mods consertar jogos, né? Deixar jogos é... mais bonitos. Eu lembro do... Quando saiu o Watch Dogs, os caras fizeram um mod lá que deixou o... Watch Dogs lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. E... Essa é a diferença do PC, né? Deixa o jogo... Muito mais realista. Mas, como eu disse pra vocês, no PlayStation 5 tá bonito, tá legal, né? Fluidão, assim. Mas eu confesso pra vocês que não chega essa qualidade. E não sei se o GTA VI chegará, cara. Sério mesmo. Porque jogos de mundo aberto é bem complicado ele ter aquele gráfico. Eu não tô nem citando... É... A jogabilidade, a gameplay e tal, eu acho que gráfico é importante? É, mas quando o jogo é muito bom, você releva, né? Muita gente falando do Wilder Ring aí, que graficamente ele não é um espetáculo, mas o... a gameplay, os boss, a história, é... faz com que a galera tá nem aí Eu também penso assim, né cara? Eu acho que tem que ter um gráfico legal, mas eu fico mais feliz em jogar, tá ligado? É legal? Olha essa água, parceiro. Caraca, mano. Olha aí, galera. Lembrando que do lado esquerdo, a versão do Xbox 360, uma versão que foi... É, Playstation 3 também. Eu vou falar, é, tá ali da Xbox, mas Playstation 3 também. Uma versão que foi lançada em 2013. A gente tá em 2022. Tá? Paz do céu, Rockstar, Rockstar, Lanço um novo GTA, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu quero jogar um novo GTA, mano, muito ansioso pra isso. E... Olha isso, cara. 360. Esse Natural Vision aí, que é um, é um mod, né, que eles usam no PC. É... Tá deixando o jogo bem da hora, hein, mano. Bem da hora. Mas... Não sei. Comenta aí se você acha que... GTA 6 vai estar assim. E você jogou aí o... PlayStation 5. Pra ver como é que tá. Mas... No PlayStation 5 eu confesso pra vocês... Que é bem parecido com a versão... Quando foi lançada pro PC, tá ligado? Que veio com 60 FPS. Eu acho que tá ali pau a pau. É... Nas qualidades, né? Eu não sei também porque... Eu não vi em 4K na né, época que lançou pra PC Inclusive meu, meu monitor, a minha TV é em 4K, mas o monitor não é então, Fica bem difícil assim dizer, mas eu acho que é a mesma coisinha ali, cara Quando lançou pro PC, né E o PC é aquilo, né cara, você vai mudando de placa, você vai mudando as configurações Evolui, deixa o bagulho no máximo, né mano, no talo, velho Mas olha isso, cara Caraca, parceiro Pim Ó, oh, lado a lado <risos> E é aquele, aquele carro, né, mano? Que tem as Pokébolas ali, ó, no farol. Eu lembro que quando lançou o GTA, cara, os caras faziam isso daí. Fazia vídeos... Sereg, é... né, do Pokémon. É bem parecido mesmo. Olha isso, cara. Não tá assim, galera. Confesso pra vocês que não tá desse jeito aí. O... A versão de Playstation 5. Que é o console que eu tenho, viu? No Xbox Mas não hum, vai mudar muita coisa não, tá ligado? Muita coisa Não muda muito não Olha isso, mano E olha que eu tô assistindo em 4K aqui E eu não subo em 4K, cara Porque é muito pesado, velho Eu subi em 1080 a 60 FPS Mas sempre deixo na descrição Quando eu vejo esses vídeos Pra você quiser ver você que curte gráfico e tal, desempenho dos jogos e tal. Olha esse carro, é aquele Lycan, né? Aquele, aquele carro lá que primeira vez que eu vi na vida foi num Velozes Furiosos lá, que os caras pulam do prédio lá em Dubai. É, ele deveria ter colocado um Koenigsegg, né? Koenigsegg, Koenigsegg sei lá como é que chama aquele carro também. É o que faz referência a esse carro aí do GTA. Ó, a do, do Trevor. O cara vai botar uma caminhonete bem louca, quer ver? No, no, no outro jogo. Não, mano. É a mesma caminhonete. Olha isso, velho. Pô, aquela paradinha aqui. Que, aquela transição é bem legal. O cara podia ter deixado. Agora, outra coisa. Eu não sei se tem coisas novas adicionadas, velho, no Playstation 5. Foi adicionado aqueles peiote e tal. Ó, olha isso, mano. Ó, mesmo veículo, hein? Mesmo veículo. Caraca. Nossa, agora vai vir essas imagens assim, mano. Que louco, ó. Com chuva. Olha isso, mano. Ele ali pareceu uma... É, agora acho que no finalzinho vai ser só... A gameplay do... Cara, não sei se vocês verem como que é com a mesma qualidade que... Provavelmente não, né, mano? Eu não subo na qualidade real aqui do que eu tô assistindo o vídeo, mas... Olha isso, mano. Parte desértica aí, ó. Poeira. Rapaz. Tá da hora, hein? Bem, ó. A ambientação tá bem louca, mano. A ambientação tá bem top. Top mesmo, cara. Olha hum. o pôr do sol lá atrás ó. Que louco, mano Laranjinha assim, o um tempo Show, mano Show Tá é o fim? Bom, galera, vamos ficando, vou ficando por aqui é... Espero que vocês tenham gostado Quando sair as três Já deve ter algum canal Que tenha feito, mano Tem canal que só faz isso mas eu vou esperar desse cara, porque eu quero ver com a comparação do mod, com o mod, sendo assim, do, do, da, antiga geração, da, da antiga geração passada, da antiga, dessa, e a versão modificada do PC, pra gente ver como é que tá, beleza? Vai sair no canal, beleza? Eu vou, vou aguardar. Bom, segue no Instagram, tá aí na descrição. Tamo junto, valeu, fui!